Minha História de Vida Bem-vindo ao canal Canção Gospel. Quero deixar o meu agradecimento a todos vocês que já se inscreveram no meu canal e você que não se inscreveu, aproveita agora, se inscreva e ajude a esta comunidade a ficar mais abençoada. Eu sou Flávio Antônio de Marco, nasci no dia 15 de de 76, sou natural da cidade de Chaxim, Santa Catarina. Filho de Sérgio Luiz de Marco e Almiri de Marco. Minha infância cresci na comunidade de distrito de Diadema. Hoje tenho 45 anos, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus da cidade de Chaixin, Santa Catarina. Vou deixar para vocês aí a bênção apostólica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Fique em paz. E que Deus vos abençoe, sua família. Compartilhe essa bênção com seus amigos. Deixe seu like e se inscreva no canal. Se gostou, comente. Estarei postando novos vídeos. Até o próximo vídeo.